por um lado ele está liberto do país que o colonizou mas ele está aprisionado pelo medo da insegurança que está abalando os Estados Unidos né? Bom dia pessoal, agora é manhã do dia 5 de julho e ontem eu gravei um vlog para mostrar para vocês como é que é um evento aqui que aliás eu também nunca tinha ido num um evento aqui nós escolhemos ir perto de casa por causa da Lola e da Lia no ano passado elas já estavam aqui conosco e nós preferimos pegar o carro e sair por aí olhando os fogos com elas dentro do carro, para elas estarem junto conosco. Nós íamos escolher um lugar específico lá no centro de Orlando, esse ano, mas aí a Bela descobriu que ia ter aqui do lado de casa e nós ah, vamos aqui do lado de casa. E aí nós descobrimos que houve uma confusão ontem. Então eu vou dividir esse vídeo em duas partes, vai ter que ser tudo num vídeo só. Mas a primeira parte eu vou mostrar o vlog que eu gravei ontem. E a segunda parte, então, eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu ontem. Qual foi a confusão que deu lá no lugar que a gente iria se não tivesse ido aqui perto de casa. Foi uma confusão que teve. As pessoas confundiram o som dos fogos, achando que fosse tiroteio. Mas não teve tiroteio, não teve feridos por arma de fogo aqui. Só as pessoas acabaram caindo e se machucando. Parece que teve 12 pessoas que se machucaram. Ontem à noite, as informações eram mais... Leves, digamos assim, mas hoje apareceram mais imagens que eu vou mostrar ali depois E parece que a confusão foi bem grande por lá Então eu vou deixar a primeira parte agora com o vlog e depois eu volto pra contar o restante Olá pessoal, meu nome é Patrícia esse é o canal Lares e Lugares Hoje é 4 de julho e eu vou mostrar pra vocês as comemorações Aqui já tem um cheirinho de churrasco, tem povo fazendo aqui e nós vamos ir no clube de golfe que vai ter as comemorações aí, hoje vou mostrar para vocês. Nossa, nós estamos vai. caminhando a porque é mais fácil, é mais perto do que ali e nós ia ter que deixar o carro em casa, então estamos indo a pé mesmo. Chegamos 8. Chegamos é. 8. Yes, please. favor! Não é you. grande hoje, mas você you. disponível para o outro. Obrigada. Obrigada. Obrigada. Obrigada. Obrigada. Obrigada. Obrigada. Obrigada. Obrigada. Obrigada. Obrigada. Ó, com meus óculos aqui. Doação de sangue aí. 9, 8, 7, 6. Estão fazendo sorteio 9, 8, 7, 6, de cestas 7, com 6, coisas. 6, Brindes. Escreve aí, velho. Pra ganhar isso aqui, ó. Sorteio. O que, que é isso aí? Um grampeador? O grampeador? <risos> o óculos. E um. O... Ah, um bloquinho, a balinha Vamos pegar todos os brindes que tem aqui. Tem, dos condomínios eles estão dando um monte de brindes. <risos> que é isso, pirulito? Já vamos ir? Lá tem os food trucks! Ainda temos que ir lá! Gira o que? Gira uma roleta e ganha um presente! O que que tu ganhou aí? O que? A cerveja, Ah, não é porque? que Só que Valência, porque Valência é noite assim que é faculdade Oh meu Deus, sim! Tá fofocando, Isabel? Tava fofocando sobre uma, uma guria que não gosta muito de mim e o sentimento é recíproco <risos> e ela tá aqui. O povo é tudo sentado, esperando os fogos. Ali tem um show, parou a música agora. As pessoas limpando o lixo aqui são voluntários. Eu vi que dava pra vir aqui se voluntariar. E uma coisa que eu percebi, e foi por esse motivo que eu não quis fazer É que se voluntariar em, voluntariar em eventos não é muito legal Porque eu fiz isso uma vez por seis horas E eu não consegui aproveitar nadinha estavam distribuindo pizza e eu não comi pizza Voltou pra casa passando fome Eu acho legais esses carrinhos aí tem muitos carrinhos aqui para carregar a criançada, sabe? Às vezes tem duas, três crianças maiores. Cabe tudo nesses carrinhos. O cheirinho que tem aqui: um cheirinho delicioso. Ai, cheiro de comida boa, de coisa doce boa. Será que alguém vendendo sangue lá? Ah, vendendo sangue doando, né? Eles te pagam para doar. É, é, pagam para doar. para as crianças pintarem o rosto, olha a fila aí, sentamos aqui no chão agora, vamos ficar esperando os fogos, o Eden me cobrando aqui, ó. Quando nós vamos mandar as fotos dos carros antigos, ah, os vídeos? É, tá, nós temos que fazer um vídeo pro Eden, então, dos carros antigos, do, do evento dos carros antigos, tá Bela? Tem que ser numa sexta noite, então. Ok, estamos aqui, estamos preocupadas com a Lola, né? A Lola e a Lia, mas especialmente a Lola. Porque nós nunca deixamos ela sozinha quando tem fogos. E hoje vai ser a primeira vez. Ai, ai, ai. A gente já deu um calmantezinho, de mas... né? Tu viu um rato aí? É igual a não. Ah, é que tu não tá vendo a pontinha. Tá, assim parece um rato, mas assim parece a nala do ovelhão. Vem mais pra cá. Não, não tem um Olha ali, não tem, não tem um nariz fininho. Olha lá. Agora desmanchou. Agora desmanchou já um pouco. Começando lá longe. Temos morcegos sobrevoando nossas cabeças. A pessoa tá aqui sentindo o cheiro de algodão doce, cheiro de churrasco, churrasquinho, mas aí ela vê uma árvore. Essa árvore aí, e ela diz que parece um brócolis. Ele fica com vontade de comer brócolis. Quem é que fica com vontade de comer brócolis, Isabel? Tornou chaotic aqui na noite. Bom, essa confusão toda se deu porque as pessoas estão super tensas por causa de tiroteios acontecendo ultimamente aqui. Todo mundo sabe, né, que é muito mais fácil comprar armas aqui nos Estados Unidos e quando tu tá num evento desse, tu pode ter qualquer louco com uma arma na mão. E acontece, às vezes sim, eles aproveitarem os fogos pra dar tiro. As pessoas acharam que o barulho dos fogos eram tiros. E uma começou a sair correndo, outra começou a sair correndo e deu nisso. e a atenção é, porque ontem aconteceu um tiroteio, um atirador subiu no prédio, começou a atirar na multidão, matou pessoas e teve um outro tiroteio também, parece que foi na Filadélfia, esse primeiro que, a pessoa, que as pessoas morreram foi em Illinois, parece que teve outro na Filadélfia, estou lendo agora mas aí parece que foi um incidente com os policiais, atiraram nos policiais, não foi assim na multidão, né? Mas igualmente doideira. Essa aqui é a cara do fulano que resolveu atirar em todo mundo lá, aleatoriamente. Não se sabe ainda o que, que motivou ele. Esse aqui foi o da Filadélfia, então foram dois policiais que foram feridos, mas que já estão se recuperando. E nesse incidente que houve aqui no centro de Orlando... Foi uma confusão generalizada, as pessoas começaram a se jogar dentro da água do lago, as famílias se separaram, cada um andou para um lado, outros foram lá para a área dos prédios e acabaram que se perderam uns dos outros, aí a polícia estava avisando que era para ir para tal lugar, eles determinaram um lugar lá para as pessoas se encontrarem, estava avisando pelo Twitter para conseguir reunir as famílias de novo. E outra coisa que aconteceu foi que as pessoas largaram tudo para trás, então deixaram os pertences ou caíram coisas no chão E aí criaram lá um achados e perdidos, inclusive a polícia estava dizendo que ia ficar até mais tarde ontem caso as pessoas quiserem sim, voltar para procurar os seus pertences perdidos. Algo que eu percebi esse ano que é diferente dos outros, é que esse ano as pessoas não estavam lá muito empolgadas para as comemorações do 4 de julho. Elas diziam que não tinha muito o que comemorar. E tu que está mais a par né, das, da legislação, que estão tentando fazer na legislação aí. Ah, por causa desses tiroteios todos em massa que tem acontecido, Uh, o atual governo quer ampliar as restrições de acesso a armas e tudo mais. Mas é uma, um tema muito enraizado e o partido mais conservador uh, até fez algumas concessões, mas não mudaram a essência, ainda permanece assim com facilidades para adquirir armas. Né? Uh, o americano é tão patriota que ele valoriza tanto a sua liberdade, a sua independência, e ontem ficou evidente, assim, a mescla de sentimentos. Por um lado, ele está liberto do país que o colonizou, mas ele está aprisionado pelo medo da insegurança que está abalando os Estados Unidos, né? Sim, e essa que está cantando a Isabela tá chegando. Sim. Ah, então ficou bem legal. Sim, ficou, por isso que eu comecei a filmar, porque senão tu fica muito formal falando para a câmera.